Learners, pay attention. Eu vou falar para vocês hoje 10 curiosidades que existem no inglês. Se você não ficar nesse vídeo até o final, você vai perder. E, e tenho dito. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online. E hoje eu vou trazer para vocês 10 curiosidades que você vai encontrar na língua inglesa. No inglês. Inglês maravilhoso. Nós estamos inglesando o Brasil e para você continuar nos ajudando a levar inglês para mais pessoas, eu peço encarecidamente que você se inscreva neste canal e ative o belzinho. Ele vai te avisar quando um vídeo novo estiver no ar. Me siga também em todas as redes sociais, tá tudo aqui na descrição, beleza? Vamos lá então para as 10 curiosidades. A primeira é o seguinte. Eu esqueci. Sotaque! Gente, você nunca vai encontrar um, um, um tipo assim, ó. Esse é o um tipo do inglês certo. Não existe, meu. Você vai encontrar gente falando inglês de diferentes formas. Assim como tem no português, sei lá, em São Paulo você fala festa, no Rio de Janeiro a galera fala festa, sei lá, pode acontecer, né? Na Bahia o pessoal fala festa, ainda lança um meu rei, né? Festa, meu rei. Então nos Estados Unidos, no inglês, aliás, é a mesma coisa. Então você vai encontrar sotaques, além do próprio inglês americano. Sotaque do inglês britânico, irlandês, australiano, canadense, neozelandês, sei lá, Nova Zelândia fala inglês, acho que sim, né? Whatever. Vários tipos diferentes. Então, por exemplo, a clássica palavra água no inglês americano é water. Já no inglês britânico, water. Water. O, o can, né? No inglês americano, no britânico, can. Né? Tipo, can. Existem sotaques diferentes, então não existe exatamente uma forma certa de falar uma determinada palavra. Vai depender do lugar onde você está. Beleza? Segunda curiosidade é o seguinte: a palavra set. Set. Olha só que beleza. Essa palavra, learners, em inglês, tem mais de 450 definições. Mais de 450 significados tem essa palavra. Você acredita nisso? Vamos pegar uma palavra em português que é tipo set? Sei lá, é. sei lá, treco. Ah, o treco pode ser uma roupa que você vai comprar, um, um suporte da câmera, ou sei lá, um negócio que você guardou dentro da caixa. É, treco serve para um monte de coisa, né? Ou então coisa, né? Ou oh, coisa, vem aqui, até a pessoa, é né? o oh, coisa. o oh, coisa, traz a coisa aí, por favor. Ah, obrigado por ter coisado a coisa. Não foi um exemplo tão legal, mas enfim, anota aí que set tem vários significados. Pode ser o set de filmagem, pode ser o set, pode ser um lugar, pode ser set, tipo, de preparar uh, setup, né? Então, e outros significados que eu não lembro mais agora, mas um monte. Terceira curiosidade é... Você sabe qual é a letra que mais inicia palavras em inglês? Você sabe? Eu sei. Porque eu, eu colei aqui, ó. A letra S. A letra S é a letra que mais começa palavras em inglês. Olha que coisa, né? Deixa eu ver. Uh, spicy system. Uh, silver... Sociologist. Speechless! Muito bem, Flash. Speechless. O um Flash aqui, ó. É, Flash muito bem. O que significa speechless, Flash, você sabe? Sem palavras. Garoto! Viragem total, sem palavras. I'm speechless. Estou sem palavras, né? Estou boqueada. Quarta curiosidade. Strengths. Essa palavra aí, ó, é a maior palavra da língua inglesa com apenas uma vogal. Ó, oh, só tem o E, né? Ó, oh, strength. Que louco, né? Isso significa uh, forças, né? Forças. Strength. Quinta dica. Quando você ver esta palavra aqui, ó, I, certo? I significa eu em português. E também significa a letra I, né? Em inglês, em português, em qualquer lugar, né? Letra I. I é a palavra mais curta da língua inglesa. Olha só, I. E você sempre vai escrevê-la com a letra maiúscula, sempre. Então, nada de colocar aí com um pinguinho assim, I love you, e eu I com um pinguinho, não, não, não. Coloca sempre com a letra maiúscula. Anotou aí? Vamos para a próxima. Isso foi muito rápido, né? Tudo muito rápido. Sexta curiosidade. A palavra underground é a única palavra que começa e termina com UND. Com o UND, olha só, com UND, né? Underground. Underground tem várias definições. Pode ser metrô, né? Na Inglaterra, por exemplo. Pode ser debaixo do solo, pode ser metrô e debaixo do solo, eu já te dei quatro significados, tem outros aí que eu não lembro. Mas essa é uma curiosidade meio useless, né? Mas tá aí, eu preciso colocar dez curiosidades. Então eu coloquei essa aí pra dar uma enchida de linguística. Número 7, a palavra rhythm. Olha, rhythm, que significa ritmo. Essa palavra é a maior palavra sem vogal escrita no inglês. Ó, oh, percebeu que não tem vogal nenhuma, ó. Oh. Rhythm. Rhythm, rhythm de festa. Ó, oh, essa foi boa, hein, Flash? <risos> Nossa, Lenis, I'm sorry. Eu, vocês vêm até aqui neste canal pra aprender, né? Pra, pra, pra ganhar conhecimento e aí eu solto uma piada dessa? Me, me desculpa, eu acho, que eu acho que eu posso acabar o canal agora, né? Acabou minha carreira na internet e depois essa piada. Curiosidade number 8 Olha só, essa eu vou até pegar o computador aqui E eu vou até me preparar Porque learners, vai ser difícil A pegada aqui, hein? Ó, em inglês, o trava-língua mais difícil É esse aqui, ó Six, sick, shakes, six Sheeps, sick Nossa Como que eu vou falar isso rápido? Vamos lá, peraí Six, sick, shakes, six, ships, sick Six, she six Six, six, Caraca, eu não consigo falar isso não. Não consegue, não, consegue. não consegue, né? Meu, eu não consigo falar isso não, Flash. E não vem com essa história, ah, mas você é professor, você tem que ser obrigado a falar, não, não sou obrigado, não. Tem trabalhinho em português que eu não consigo falar. Que dirá uhum. inglês. E se você sabe o significado desse trava-língua aqui, ó. Deixa aqui nos comentários. Compartilhe o seu conhecimento com os outros learners. Porque eu não vou falar o significado aqui não, beleza? Vai ter que se virar aí pra aprender e colocar o significado. Só, só colocar no Google aí. Vamos lá. Number nine. Uncopyratable. Ó. Uncopyratable. É uma palavra com 15 letras. E, e que não tem repetições entre elas. Olha lá. Você consegue escrever essa palavra sem repetir nenhuma letra. Olha que coisa. E o que, que isso significa? Não vou falar, você vai ter que achar e colocar aqui nos comentários junto com aquela outra Tom Twister lá, aquele trava-línguas. Dica número 10, a última aqui para finalizar com chave de ouro, o Flash aqui acabou de me passar porque eu tinha separado o nove, ele foi lá e me, me salvou minha vida aqui. Essa dica é útil, pessoal. Ó, o inglês é o idioma oficial do céu. Ó, Teacher, vou morrer, tem que falar inglês, até pra eu entrar no céu eu preciso falar inglês, teacher? Você quer que eu fale inglês fino do fino? Ok, meu, eu falo. Não, não é isso não, Lerner. É o seguinte, é a língua oficial do céu quando você estiver pilotando um avião, quando você trabalha lá no avião e tudo mais, entendeu? Fique tranquilo. Não importa se você for viajar do Brasil até a Argentina. Ah, eu tenho que falar em português, espanhol, se comunicar entre os pilotos, com o espaço aéreo ali e tudo mais. Não, você tem que falar em inglês. Então toda a comunicação feita no um avião, um aeroporto e tudo mais, entre esses profissionais, tem que ser em inglês. Então se você quer pilotar um avião, ser um aeromoça, um aeromoço, assim que fala, vai um attendant, você tem que saber inglês, certo? Ok, não speak português, man. E o you... Brasil? Quais dessas curiosidades que você mais gostou, quais dessas que você sabia, quais dessas que, você, que vocês não sabiam? Coloca aqui embaixo nos comentários, porque a interação de vocês é muito importante para mim, muito importante para esse canal. Eu adoro ler e responder todos vocês, Learners. Então, não se esquece também de se inscrever neste canal, ok? Se inscreve lá. Aciona o Belzinho, que é o nosso camarada aqui. Ele sempre te avisa quando uma nova estiver no ar. E você, por favor, assista, viu? Recebeu a notificação? Assiste, beleza? Senão o YouTube dá, dá um treco aqui e você nunca mais vai ouvir falar do Júnior Silveira. E também me segue lá no Instagram, no Facebook... Twitter tá mais arrumando, mas enfim, me segue lá porque você tá perdendo mais dicas de inglês e conteúdos exclusivos que eu posto diariamente. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre-se todos vocês, continue se lembrando e não se esqueçam. Don't forget, see you around. Bye. Isso aí, sweet child of mine. Yo, I'm here for the money, I'm here for the O item de Ita é gordão, sabia? E tenho dito, é? É só você falar isso. É? É. Eu falo isso? Não é só você. Sério? Eu nunca vi ninguém falar na minha Jura? vida. Jura? É sério. E tenho dito.